Então galera, eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo, então eu já vou começar logo, não vou ficar enrolando aqui uh, Vamos lá começando a falar sobre melhores clipes, que cada é cada vez mais difícil de produzir Porque eu não tô tendo tempo, eu não tô tendo ideias, eu não tô tendo clipes, tá ficando cada vez mais difícil de fazer Geralmente eu tento, pelo menos, fazer alguns clipes para tentar editar talvez algum dia mas agora que eu tenho dois canais para manter vídeos todos os dias, inclusive não teve porque eu tive que sair fazer um compromisso, não tinha como postar e meio que basicamente acho que o melhores clipes vai ter que acabar. Eu não sei o que eu faço, eu não, não sei um jeito possível de eu poder manter esses dois canais e ao mesmo tempo editar melhores clipes. Eu não vejo uma maneira possível disso, então. É, decidem nos comentários se vocês quiserem que eu continue, ou talvez de alguma forma Mas provavelmente não vai ter forma nenhuma de eu trazer melhor script de volta Também eu vou voltar as aulas agora, então não sei se vai acontecer, mas eu vou mudar meu horário de live Tô pensando em mudar meu horário de live de meio-dia pra três horas todos os dias eu tô fazendo live Pelo menos quando eu tô pudendo ali eu faço live Ah, sobre minha ausência no Twitter, eu também tô muito ausente no Twitter eu tô mais presente no Twitter, porque simplesmente eu não vejo o, o motivo pra ficar usando o Twitter E também aquela plataforma, sei lá, não tem muita coisa interessante Eu me sentia feliz vendo aquela aquele timeline, eu me divertia vendo aquilo E é, foi bom eu ter saído do Twitter Às vezes eu twito alguma coisa lá, tanto que eu fiquei duas semanas sem quitar tá nada Porque literalmente, eu não uso muito o Twitter, mas se você quiser uma rede que eu posto vídeo todos os dias Tiktok eu tô postando às vezes quando der eu posto lá uh, Também tem várias coisas que eu tenho que falar aqui pra vocês É né? muita coisa pra falar uh, Eu voltei a gravar vídeos no meu canal de lives Mas de forma diferente Eu voltei com os dois canais, claro No meu canal principal eu tô gravando vídeos de jogos multiplayer Tipo o self -teams, eu já falei isso no vídeo de Fortnite Que eu ganhei de primeiro. E eu também tô fazendo vídeos de campanha Jogos de campanha que você joga sozinho E tipo o Hollow Knight que eu tô jogando agora e vou zerar e eu também tô fazendo as lives aqui, se você quer ver, tipo, tô completo assim, eu ganhando alguma partida, você pode ver aqui nas minhas lives. o game me convidou, eu vou, dar, eu vou deixar ele falar alguma coisa aí. Então, vem que você tá no meu canal agora, porque veio que você invadiu <risos> o meu vídeo. É? Fala uma coisa pra galera aí. Ah. ah. Depois eu jogo você. <risos> Não! <risos> jogo de campanha, eu tô trazendo Hollow Knight e é isso. Também uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, que é mais uma opinião aqui de público. Eu tava pensando em trazer jogos de terror aqui pro canal, porque eu tô começando a gostar desse tipo de conteúdo, eu nunca tinha gostado antes. Agora eu tô começando a curtir, eu quero saber a opinião de vocês, só que eu vou ter que gravar pelo celular, porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Xbox vocês sabem. Então eu posso jogar Five night at Freddy's, ou posso estar jogando alguns outros jogos de terror que vocês mandarem. Ou talvez possa jogar com Hack Room. Que é um jogo que dá pra você jogar vários jogos tipo IVR. Dá pra mim jogar alguns jogos de família, até de Freddy's lá também. É só vocês me falarem nos comentários que eu decido por mim mesmo. Ah, e também uma coisa que provavelmente muita gente está notando é minha falta de jogar Fortnite. Eu não tô jogando mais Fortnite. Eu vou mandar a real. Eu não tô curtindo mais Fortnite. Mesmo Fortnite estando bom, estando com capítulos e tudo mais, eu meio que não tô curtindo mais o jogo. Tô achando melhor de jogar vários jogos e Fortnite, incluindo... Meio que deixando ele um pouco de lado Porque eu tô me divertindo muito mais jogando Hollow Knight Sea of Thieves, Roblox Eu tô me divertindo muito mais jogando GTA, Forza Tô me sentindo melhor jogando esses jogos assim Em vez de Fortnite Eu sei que Fortnite é um jogo muito bom Tipo, que dá pra você jogar e batalhar e tudo mais Mas eu sinto que eu tenho que jogar às vezes E não toda vez, assim, querer ficar bom Tanto que eu tô perdendo minhas habilidades de jogos Que eu jogava muito porque eu tô gostando mais de perder habilidade e ganhar diversão. É uma coisa que eu recomendo pra todo mundo fazer. Você priorizar sua diversão em alguma coisa. Do que você priorizar ser bom. Porque ser bom meio que te autodestrói. Porque você não aceita perder e blá blá. Isso é assunto pessoal, não vou entrar. Mas pra mim foi isso que eu tive que fazer. Agora, como vocês sabem, vai dar um ano de canal. Sim, um ano de canal nesse vídeo. Né? Vai dar um ano de canal e... É, não sei se esse vídeo vai ser um especial, mas é. Um ano de canal, família. <risos> Meu Deus, é É, um ano de canal. O um... que eu mais tenho que falar? Mano, tem muita coisa para falar. Ah, Comendem jogos da Game Pass para mim jogar em live. Tipo, tanto campanha quanto multiplayer. Porque dos meus amigos, três tem Game Pass. Sou eu, o Contra e o C9. Então se vocês quiserem que nós jogamos jogos juntos, vocês falem nos comentários que nós joga. E também eu tô pensando em trazer alguns vídeos diferenciados Tipo esses vídeos de comentário que eu nunca trouxe tanto no canal Acho que o primeiro vídeo de comentário que eu fiz foi aquele que o Inácio Vieira comentou E vários outros youtubers também Que foi o do... Como o meu canal mudou minha vida como assim É... Eu vou começar a trazer vários vídeos de comentários Talvez trazer um vídeo de react que eu nunca trouxe E também... O meu canal bateu 200 vídeos Esse canal aqui que eu tenho então é, realmente eu tô avançando aqui no YouTube, eu pretendo não desistir, só pretendo continuar em frente com algumas mudanças. Inclusive, uh, eu quero o um feedback de vocês, o que vocês estão achando dessas mudanças e tudo mais, e é, acho que é isso tudo. Uh, tomara que esse vídeo não tenha ficado muito grande, porque vai dar um trabalhinho pra renderizar. É isso.